Ai, ai. Hum. E aí criatura? E aí chiliana? Muito bom, tranca oh, tô maravilhoso Tô esplendorosamente satisfeito e alegre Você tá rindo? Tem algum motivo especial ou é só o seu jeito? É normal, é ser. normal, normal Eu sou assim eu sou, eu sou o absoluto, inegável Isso não é engraçado, isso é um fato E como é que tá as suas forças? Tudo tranquilo, tudo bem é, é a vida, né? Fazer o que, né? Fazer... É. Mas que tão triste, por quê? O que ouvi Tô zoando! <risos> tô bem, tô feliz... É, fazer o que né? <risos> <risos> <risos> Bom... Humanidade. A habilidade dos seres serem humanos. A humanidade é associativa ou dissociativa? traz consigo uma uma dinâmica uma dinâmica que é sempre progressiva é sempre estrutural a estruturação da dinâmica depende do grau de consciência e percepção avaliação e personificação do ser a personificação por si só é narrada através de comunicados. O ser comunica as ações através da sua linguagem. Um, argumentos né, dentro da linguagem. Expressões. Como levantadinha de ombro. sabe, Regala o olhinho. Sabe essas coisinhas? Linguagem corporal. Pois é. Aí a, a construção desses traços e personalidade traz atributos, né? Os problemas são os atributos são atribuições, personificações, percepções, projeções, interações, integrações que os seres fazem quando a humanidade o dissocia dos seus direitos como humano. Entende, Juliana? Mas você assim, não está sempre fazendo projeções de alguma maneira, já que não se tem todos os dados do coronavírus? Não estava prestando atenção, não estava prestando atenção. Eu estava prestando atenção. <risos> você falou das eu, projeções. Eu falei, mas eu falei que o problema é quando essa humanidade é dissociativa. E ele projeta padrões dissociados que são corroborados através das gerações... E dos padrões dissociativos do ambiente. Tem, As organizações então... das atrações e retenções. Justifica, justificando a merda. Você já viu a merda justificada? A merda justificada é pior do que a merda natural. Entendeu? É a merda... Sabe quando você come muita porcaria? Sabe essas coisas industrializadas? A merda justificada é tipo uma merda de salsicha, sabe? Salsicha já é zoado o cara caga a salsicha, já pensou? Puta merda, é uma merda mesmo Isso foi muito boa Puta, eu me superei Desculpe, desculpa vamos voltar pro foco Jogue? Então, as projeções em padrões associativos não é problema, não, Provo, na verdade. As projeções em padrões dissociativos, isso, isso. Estava tá, esperando eu... terminar meu momento, estava esperando terminar porque na, na, na, eu estava feliz que o cara cagou, senão, senão o problema seria maior ainda. <risos> Sinal que o cu tá funcionando, exatamente. Tá, mas... O sistema tá, tá, tá rodando. Pois é, aí os seres relacionam projeções justificadas através das, das gerações e atribuições, adaptações, uh, funções Porque o problema da projeção do grupo é que isso pode se tornar regra social, aí fode Projeção dissociativa, tá? Então, a progressão desses fatores, que fode tudo. É como é que arruma, né? É verdade. A caracterização dos elementos é o foco. Porque a humanidade humaniza os padrões. A empatia, a cordialidade, a objetividade. A responsabilidade, a disciplina, a tolerância, todas essas virtudes, já fazem parte. O problema é que elas são reprimidas, elas se tornam um problema mesmo, sabe? Vem ao instinto humano, o cara deseja ter tolerância com o um amigo. Tolerância não no sentido sexista ou preconceituoso, é tolerância mesmo, sabe? O ferro tem tolerância à temperatura até X graus. Depois ele fica intolerante e derrete. <risos> então vamos, vamos ajustar. O ferro em estado sólido tem tolerância à temperatura até X graus. Depois ele derrete. Muda de estado isso. Entende? Muda de estado. Não é, pro... é nesse sentido da tolerância. Então, tolerância dos materiais, é tolerância dos materiais, tolerância dos padrões mentais, tudo dentro de regras. Né? No ambiente da Terra, o comportamento dos elementos é bem padronizado e consistente. A, a inconsistência desses padrões está no, no quanto é volátil o ambiente. E aí esses seres ficam justificando suas habilidades. Para garantir um ambiente O um máximo de seguro Quando na verdade Deveríamos estar no sentido De projeções do tranca entendeu? Tem um livro chamado Projeções do tranca <risos> é, é, O ambiente em vez de ser mais Essa De vida, né? Sobrevivência, um ambiente mais saudável Ele já deveria estar no agradável Tem que ser a manutenção padrões de sobrevivência, entende? É, a manutenção de colaborações e personificações devidamente qualificados. Agora, se você liga, liga, liga o jornal, é de uma tarefa difícil, liga o jornal e vê lá os representantes de Estado e não precisa ir muito longe, não. Aí, na, na prefeitura mesmo, de cada cidade, lá os... os os agentes democráticos, qual é qualificado de fato para estar tá ali, tirando raras exceções? Mesmo qualquer coisa, o ser mesmo que tá, é seu chefe, ele te dá garantias, te dá estrutura, te dá um ambiente qualificado, agradável para trabalhar? Ou a vida é sobre meta? É uma sobre meta. Nunca a meta é real, é uma sobre meta. É ao sempre uma sobrevida É foda Aí a gente esbarra nessa, nessa, nessa interpessoalidade Quando ela é baseada em um ambiente agradável As relações interpessoais são extremamente agradáveis Quando há adultos, né? Agora quando há pequenos trolls, né Tiogana Pequenos fica difícil Para algumas pessoas Que são literalmente traumatizadas A habilidade As habilidades interpessoais São problemas sabe Falar em público Tem gente que tem problema é, é Fazer amizade Se expor Falar de si é, Tem desconforto Eu não estou falando aqui de característica pessoal Às vezes a pessoa não gosta de falar em público ela tem todo o direito de não gostar E que se foda quem achar que ela tenha que falar Sendo que ela não gosta Mas e se a pessoa quer e não consegue? Que merda de mundo é esse? Né? Fica na meta da meta Não tem isso Isso, isso limita Isso é ruim Isso é uma bosta É a bosta da salsicha Entendeu? Tem a água da salsicha. Já viu a água de salsicha, ô, ô Tchuliana? O que água de salsicha? Você Eu pega a salsicha... Me conte mais sobre isso. Você pega a salsicha, põe na água e põe a panela, o recipiente onde tem a salsicha e a água no fogo. A salsicha vai soltar aquela aguinha cheia de corante, preservantes... Porcarias, coisas que o corpo humano nunca viu, nos últimos, só viu depois dos últimos 100 anos, 50 anos. Aquela aguinha ali cheia de coisas benéficas para a saúde, sabe? <risos> Vamos lá. Então, como soluciona? Né? Focando na característica. As caracterizações que você está fazendo dos padrões e dos estímulos do ambiente... Auxiliam a gestão e a organização que você tem desse ambiente. Há organização, há espaço para a organização, há espaço para os padrões mentais ou você se sente o tempo todo sufocado. A sua humanidade é um martilho ou é liberdade? A dinâmica da sua personalidade, ela tem voz? Você tem voz? Se não, vote em tranca. Aquele que é dono de tudo deseja apenas a confirmação do seu voto como escravo. Né? O, voto é só, o voto é só uma formalidade. O voto é só uma formalidade para aqueles que têm ilusão de liberdade e não reclamarem. Pois gasta muito para aniquilar esses seres, entendeu? <risos> <risos> Bom, um, focando nas características e caracterizações, temos a, a, a descoberta da persona e dos gostos e da maneira de ver o mundo. A descoberta desses gostos sem clareza do que são padrões humanos, características humanas, liberdade humana, problematiza disfuncionaliza E adultera A expressão do ser Então a maioria dos seres Quando chega aos seus 25, 30 anos Começa a descobrir Seus gostos Gostos de verdade, sabe? Vê que não funciona né? Vê que comprar a mala da Gucci Não funciona não, a não ser que você goste. Mas comprar por um objetivo de ser aceito, sabe? As coisas? Comprar meia do, do, do camelô que o, que o empresário compra e vende no shopping 100 vezes mais caro? Não, não, não, se você não gosta, é só para um subterfúgio. Como que fala? Subterfúgio. Subterfúgio. Um alívio? Não adianta. Então, a interpersonalidade ao invés de unir, separa as pessoas. É a habilidade de perceber as diferenças e mesmo assim expor as igualdades. Pois em mim e em você há humanidade. E é através dessa humanidade que nós iremos nos comunicar. E não através da minha personalidade ou da sua personalidade. A minha personalidade não precisa de você. Eu sou soberano. Entendeu? <risos> eu sou livre. Eu, eu, eu, sem esse espaço para cada ser. Só há problema. Só há treta. Então a... A humanidade, que são padrões humanos, é o que nos une, e é através desses padrões que nós iremos nos comunicar, integrar, interagir, evoluir, e o caralho todo, e toda a putaria, a zoeira, e a felicidade, e... Podia ter uma festa. Ah, tô precisando de uma festa. É isso, essa é a verdade. <risos> Eu tô. <risos> <Você> tá... <risos> eu acho que isso é uma falta de uma festa. Ah, uma festona, sabe? Na piscina. Muitas, muitas pessoas felizes, muita alegria. Pois é. Você tem liberdade, Tranca, então, de fazer uma festa. Tá, eu tô trabalhando muito, preciso ir estressado. Preciso fazer a festa da interpessoalidade. Pronto, já tá decidido. Você quer ir, Chuliana? <risos> Opa, depende. Vai tocar funk loft lá. Funk low fi Lofi. É lo Chama lo-fi loft. Acho que é lo-fi. low fi eu acredito em você. O posto de hi-fi. Eu, eu te falei. mandei, eu te mandei. Foi eu que te mandei. Ah, tem teve, obrigada. Gostou, né? Obrigado. Você continuo. relaxou? Relaxou? A música é o melhor presente. Você relaxou? Relaxei. relaxei relaxou na letra? Eu já sou um ser não muito tenso, mas eu relaxei. Relaxou na letra? Letra <risos> profunda? Letras... Sim, sim. A letra é profunda, não há como negar. Ele, elementais as letras. Uhum. Então é isso. Ser, você aí que tá com problema... Foda-se. Ah, não, desculpe. Você que tá. <risos> você que tá com problema, foca na característica, na caracterização e... Estrutura a sua vida no formalismo. Quando passa formalismo, a pessoa acha que a descrição do que é formal é isso mesmo. A pessoa não sabe o que é formal. A pessoa não sabe. Ela sabe o que é padrão. Quando ela for ver as formalidades do seu cotidiano, ela vai ver um monte de merda. Ela vai falar, quero mudar. A Primeira coisa, ela vai sentir raiva. Entende, Juliana? Sim entendo e aí ela vai auxiliar as suas próprias a, maneiras de interagir Ele vai, ela vai fazer a gestão das habilidades da sua da sua personalidade vai fazer a, a, a vai constituir uma percepção mais agradável que vai estar tá mais compatível com a nova era do tranca entendeu nova era festona felicidade tranquilidade Festa para os que são mais agitados, festa para os que são mais tranquilos. Entendeu? É, tranca. A formalidade é a habilidade de formar, formatar, formar, dar forma ao seu all, ao seu todo, ao, Sim. Seu, ao seu, seu, seu, como é que eu dizer, sua bolinha do todo, seu mas aí tem a formalidade social e a formalidade pessoal, né? Eu tô dizendo para focar na formalidade pessoal. É, mas focado da formalidade pessoal, a formalidade social, em confluência e correspondência, se ajusta, certo? Você lê. É, o problema é quando o ser não se ajusta, né? Mas se ele não se ajusta, ele não focou na formalidade pessoal Por dele. isso que eu tô falando, foca na pessoalidade pessoal, que o contraste é inevitável. Você focou no que é formal, no que é padrão, no que é costume, você já vai contrastar inevitavelmente olhando para o ambiente pessoal Aí você já vai agenciar É como se fosse uh, um efeito cascata Você não vai ter que escolher, entendeu? É tipo o vai ou racha <risos> Porque você viu o que é formal e você ficou bravo Porque não é aquilo que você quer Mas você fazia Não briga com o passado, você só perde Aí você, em vez de brigar com o passado, você foca no presente E diz, eu não quero mais assim você mudou a sua formalidade Você usou, literalmente, a habilidade de formalidade Formando novas estratégias e processos Então você tem uma pessoalidade E você vai interagir nessa pessoalidade Porque você formou novos padrões dessa pessoalidade e aí, você vai condicionar e estabelecer novos padrões para novas interpessoalidades. E aí, você vai começar a subir os degraus da percepção, da liberdade e da tranquilidade. Vai ter medo? Talvez. Mas entenda que o medo e a esperança só a mesma coisa, não vai acontecer nada de ruim. Muito pelo contrário. Você vai estabelecer limites que você já tem direito. Você não será punido por isso, viu? Por que esse processo daria medo se, em correspondência, é, é, é um processo onde você teria confirmações mais e mais nítida da ressonância do, dos seus gostos em, em padrão crescente de bem-estar? É. Porque ele começa do 1%. Então tem 99% de medo, viu? Entendeu? Depois é 2%, Mas... depois é 3% e vai mudando. Mas o medo é um medo de quê? Medo do desconhecido? Ah, medo... muitas possibilidades de ter medo Muitos, muitos, muitos vieses possíveis Mas é o medo da impermanência Da insegurança Mas se o resultado é medo não, ah, se é a, tá a possibilidade vai... de ter medo O resultado não é medo O medo é uma possibilidade uh, no percurso o resultado é bem-estar, você está escolhendo uma coisa mais compatível para você. Tá certo, mas peraí, se o sinal, então tu, vamos lá na, vamos pela teoria de sinais, tá bom? Igual na, na, na eletrônica. É, se eu mando um sinal para medo, era para o meu Exu, digamos assim, mandar imediatamente um, um sinal de volta à segurança. Então, não... Mas você aceita o sinal? Olha, eu gosto. Você aceita? Nossa. Mas e os outros? Tá somos certo. Então, Vamos vem... supor que seu Exu manda. Também tem isso, né? Exu capacitado. Aí manda o sinal de segurança. Aí nego. Nego o sinal de segurança. Desliga, desliga na cara. Desliga na cara desse filho da mãe. Eu quero sofrer. <risos> A pessoa Entendi, pode fazer isso inconscientemente, mas pode fazer também conscientemente. é. Eu quero é sofrer porque eu sou macho. Tem isso também, possível. Não, não sei. São, são, são fantasias fantasiosas da Ó, oh, Mas tem também, o, tem também, então. Vamos fazer um quando livro o Exu... vou ficar milionário. O Exu não fantasias sabe responder. Fantasiosas da Juliana. Seu sucesso esse não sabe galáctico. Isso. <risos> Bom, presta atenção. Mas tem também, então, a configuração onde o Exu, daquele ser, não sabe responder adequadamente. Existe isso? Tem, eu acho que tem. Então o ser não recebe sinal de segurança de volta porque o eixo também não, não, não funciona dessa maneira? Não. É, um, é um padrão de abuso? É aí, se você tá aqui ouvindo, o Achu também vai se capacitar. Todo mundo tá aprendendo. Mas ensina pra geral. Entendi. Tá certo. E se não tá funcionando, ah. Tem atendimento? Ah, também tem. Tem atendimento. Pode vir que nós atende. Tá bom. Esse não tá funcionando e o ser não quer atendimento, o que ele faz? <risos> não vou dizer o que eu pensei, mas seria engraçado. <risos> ele pede. Eu quero dados. Quer informação Mas como que ele não vai querer atendimento logo comigo? Eu não sei, tem seres de todos os tipos Estou dando liberdade aos seres Para, para representarem os papéis Configurados da maneira que eles mais desejam Por isso está doente Não quer atendimento comigo Por isso que está ruim <risos> Mas tem o pote também pode, pode, Ser pote, saudável pode tem pra... atendimento Fica feliz no atendimento comigo você não acha? Impossível, impossível. Algo, algo que não se manifesta no cosmos. O ser saudável que não é feliz ao meu lado é algo impossível. É brincadeira, é brincadeira. Nem todo mundo precisa gostar de mim, mas deveria. Eu, eu tô brincando de novo. É isso aí, galera. é isso aí. Ah, tá certo, Traca. Fica a dica. Beijo na bunda e não me liga. De <risos> não, Traca.